Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é Thiago TGS na trilha e mais um vídeo pro canal, estávamos um pouco sumidos aqui, né? Então vocês estão ligados, a gente tira um pouquinho de férias, dá aquela descansada, mas 2020 vai começar agora, pessoal. Seguinte, ó, vocês perguntam direto lá no Instagram, direto lá no Facebook e também aqui nos comentários aqui dos vídeos, cadê o velho? Cara, o velho deu uma sumidinha, que ele tava de forga aí desses um ano e pouco, vendeu uma moto dele, mas hoje olha quem que tá aqui, dá uma olhadinha quem tá aqui. O velho oh. tá aqui, rapaz. O que que você tá fazendo aqui hoje, velho? Nós vai buscar uma moto pra nós continuar ensinando os nossos telespectadores do vídeo a como cair da moto. Aí, <risos> aí sim. Então, acompanha a gente aí que a gente vai estar tá buscando a moto do velho. Vamos fazer o velho acelerar de novo. Né? Aí ó. Piracides fazendo propaganda. Tamo junto. Então acompanha nós nessa viagem. Tamo junto. Tamo junto, velho. Liberado. Então vamos lá. O velho já abriu o portão ali. Vamos lá, aquela. aqui, avenida aqui passa carro toda hora. Fechou bem, velho? Então entra e puxa, puxa. Puxa o cintinho. Agora velho vai ser o nosso videomaker aqui, vai gravar. Aí você tá gravando a tua cara. Ah? Aí você tá gravando a tua cara. Então, eu vou indo buscar. É bom mal pra ela agora, né? dead Essa moto é boa, né? Porque nosso nosso veião aqui tá querendo acelerar a bichinha e é muito de gente. <risos> Aposto, rapaz, ele tá indo que nem o tio com o alcão redondo dele. E vamos você não. <risos> Aqui Olha a cara do velho, como que tá? Só alegria, velho. vou mostrar sua moto nova? vou mostrar? Então apresenta para nós. Tá aqui a baguá. Tá aqui a criancinha. Oh meu Deus do céu. Fala pra nós, que moto que é essa? Não sabe que moto que é essa? Essa é uma XR200. Fala xr 200 xr 200. O tombo vai ser maior pra você ver, ó, kit freadisco traseiro, peãozão nós já vimos aqui, tá sordado. Seguinte, tá aqui o proprietário que agora passou a moto pro velho. Daí, Patrick, como está? É tá? Beleza? Ó, seguinte, ó, XR Honda agora do velho. aperta a mão aí os dois aí, o velho tá contente, ele adquiria. Um de a moto depois da Tatu com cobre foi embora, ele tinha uma moto que nós montamos lá, um monte de pé saiado, caiu, só caía só era um toma atrás do outro como cair é, ele, é, o treinamento dele o ensina treinamento é ensinar como Não ir é ir nem ir. como andar, é como cair Daí agora ele tá montando a bichinha Então vamos carregar alegria, Patrick, aí. muito Eu obrigado também, oh, Vamos carregar agora a bichinha lá me... E é isso aí Agora vamos para lá o braço. Fiquem com o velho gravando aí Direto para TGS Motos ver como é que tá aqui a criança para nós poder tá aí cair nos tombos, né? Chegamos aqui já na oficina e agora o velho vai, vai mostrar aqui Vamos. pra vocês a moto dele mais completamente. Agora aqui mais sossegado, mostrando o que tem, o que ele tá planejando de fazer. Vai ali, velho É toda sua, apresenta pra nós a sua XR200. XR200. Nome técnico, né? Porque Isso. você vai dar um nome pra ela aqui um uns dias? Não, né? Vamos pedir pros nossos amigos dar um nome pra ela. Vai arrumar um nome pra ela? Isso. Ah, então Não beleza. Não esquecendo que é uma moto... Especialmente pra ensinar vocês a cair os tom caiu os capotes então, então faz o seguinte Então quem quiser aí dar a tua opinião Comenta embaixo nos comentários desse vídeo aqui E manda pra nós Que a gente vai estar tá fazendo aí uma reunião aí de nomes Pra gente estar tá fazendo uma votação, beleza? Então vai lá, velho O que que você vai querer mostrar aí na sua moto? O que que você quer fazer nela, modificar? Trocar tudo Trocar tudo? <risos> Vamos mostrar aqui para ela aqui, como o velho ainda não está particularmente conhecendo aí as partes técnicas, vamos falar. Estamos utilizando aqui um escapamento SFX, completo com bomber, está utilizando um sistema de freio disco aqui, ah, do sistema disco, uma marca de Scudio, a pinça aqui é uma pinça original, mas ó, tem folguinha, são coisinhas que vai ter que acabar fazendo aí para deixar filé, mas suspensão já é suspensãozinha própria, entendeu? Pro link dela vai ter que dar um trabalhinho, tá dando uma ringidinha Vocês estão ligados que O velho vai ter que dar uma mexida nela, né, velho? O próximo vídeo da sua moto Vai ser você desbuiando ela, né? Positiva. Hoje foi só buscando aí É uma motinha aí que pra começar Como eu sempre falo, pessoal, se puder começar com uma moto Uma XR, 200 Tá ótimo eu aconselho quem nunca andou de moto a andar de bros, de XTZ, entendeu? São é moto mais leve. Essa é um pouquinho mais pesada. O velho já falou, será que é mais forte que minha tatu? Pra cair com categoria, né? Oh meu Deus do céu, ele já tava pensando em cair, senhor do céu. Então é isso aí. Manda um abraço, pessoal, aí, que tava com saudade do véio. Até o próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser mexendo na tatu dele. Bora lá! É isso aí. Pessoal, se gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta aí embaixo aí o nome que vocês acham que, que fica legal aí que o velho vai gostar, beleza? Deixa o like pra gente conseguir chegar para mais gente aí. Se inscreve, não for inscrito. Tamo junto até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, velho. <risos>